Você sabe que não merece isso. Você tem a consciência de que não precisa se humilhar por ninguém. Então entende de uma vez por todas que você merece mais que alguém que só te quer no tempo dele. Você não merece alguém que só te procura quando convém. Que só te deseja quando tá afim. É sempre do jeito que ele quer, quando ele quer. E você está sempre disponível nisso. As coisas não devem funcionar assim, menina. Eu sei o quanto é difícil abrir mão dele Enquanto a tua vontade for de querer que ele fique ao teu lado Mas só você ainda não percebeu que se ele quisesse mesmo ficar Ele não apareceria apenas para te usar e ir embora Se ele quisesse ficar, minha, Ele não te deixaria com aquela sensação de estar sozinha Porque quando ele vai embora, é assim que você se sente Sozinha, sem carinho, sem afeto sem reciprocidade, não é? É difícil explicar pra alguém quando a gente se apaixona e perde o controle de si mesma. E é mais difícil ainda saber que você se perdeu, mas não consegue se encontrar. É foda quando você sabe que está numa situação dessas, e o melhor caminho é desapegar, enquanto a mente se mantém presa em lembranças e momentos, enquanto o coração te faz acreditar que é melhor pra você permanecer assim. Eu sei o quanto é difícil querer ir embora, mas ao mesmo tempo, achar que ficar pode ser a melhor opção. Mas quando você quer ficar em algo que já não te faz bem, o amor já não existe mais, menina. O que restou é só abuso. O teu coração te conta uma mentira te dizendo, fica só até quando você se sente segura pra ir embora. E você acredita nisso, sem perceber que quanto mais você fica... Mais o sentimento de apego toma conta de você. Você sabe que ele não te faz bem. Que no fundo, ele não sente nada por você. Porque ele chega da mesma forma que ele vai embora. Sem nenhuma responsabilidade contigo. Sem nenhum interesse em permanecer. No final das contas, ele vai embora sem você. Enquanto você estampa ele por todas as paredes do teu peito com um aviso procurado. A verdade é que você o procura mesmo sabendo que você mesmo se cansou. O teu eu grita pra você voltar e se encontrar. Mas você de tão cega que está diz pra si mesma, cala a boca. Que eu quero suportar essa ilusão. Isso é tudo uma ilusão, menina. Eu sei que a carne é fraca, mas você precisa ser forte. Não adianta justificar sempre que a carne é fraca e ceder. Por mais que a saudade venha e você sinta falta depois. Por mais que você queira ficar e continuar. Você precisa dizer sim pra si mesma. Gostar de alguém e ter que se libertar desse alguém. Talvez seja uma das maiores dores sentimentais. Mas não existe sensação melhor. Quando você se encontra, se enxerga e diz pra si mesma. Bem-vinda de volta.